Olá, graça e paz para você. Bem, o ano de 2019 já está chegando ao final, mas eu vim aqui para desejar a você um final de ano feliz, boas festas, que você possa celebrar muito com a sua família e também junto com a família de Deus. Não se esqueça que nós só estamos chegando ao final de mais um ano, mas um novo ano vai começar. Eu quero deixar para o seu coração esse texto, que foi uma palavra que o anjo deixou para Maria, mas que também se aplica o resultado disso na nossa própria vida. Veja bem o que diz as Escrituras. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E mais à frente, aqui em Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, diz o seguinte... E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A minha mensagem neste final de ano para você é que esse Jesus, esse que foi chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, ele esteja conosco, esteja com você, com a sua casa, a sua família todos os dias da sua vida, principalmente agora no ano de 2020. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós podemos ter certeza, se nós abrirmos o nosso coração para esse Jesus, este Emmanuel estará conosco. Que você possa dizer todos os dias, no momento das suas lutas, dos seus desafios, Emmanuel, que significa Deus conosco. Que ele esteja com você. Um grande abraço. Deus te abençoe.